Fala galera, olha o pacote aqui que acabou de chegar pra mim É o P3S da AKG, o microfone dinâmico Perception Que vem sendo muito falado no mercado Deixa eu deixar aqui dar uma ajeitada nele, eu vou botar a caixa assim Eu vim fazer um unboxing do Perception Live da AKG Bom, acabou de chegar, eu ainda nem tirei do lacre E eu vou estar fazendo esse unboxing aqui pra vocês Como vocês podem ver assim, eu não vou conseguir mostrar direito então vou tentar abrir da melhor maneira possível. Vamos lá, vou me ajeitar aqui e vamos. Vou tirar esse plástico que vem, como vocês podem ver aqui, ó, todo direitinho, todo novinho, original. E vou, vamos ver como é que é, é por aqui. Oh não. Como vocês podem ver, né? é bem lacradinho. Eu não estou conseguindo... Aqui. Ah, tá. Entendi. Vamos lá. se tira aqui e... Tem alguma coisa... Ah, entendi. Tem uma fita. Deve ter... Abrir a caixa, ó, como vocês podem ver cartão de garantia, aqui algum manual em chinês, guia do microfone, muito importante, isso aqui deve ser falando de outros tipos de microfone deles, e vem com uma casezinha da, da AKG, Muito maneira essa case, ela é forrada por dentro aqui, dá pra sentir bem, bem bom. E... Aqui, vem um cachimbo pra segurar o microfone que tá dentro do plástico bolha. E eu decidi comprar esse microfone, galera, porque o preço dele é muito acessível. Tipo, muito acessível mesmo. E... Estão dizendo na internet que ele é como se fosse um Shuri 58, o SM-58 que eu quero pegar. E aqui o microfone, ele é bem pesado. Ele é bem pesado, eu já gostei disso. Pensei que ele seria mais leve. Vamos tirar aqui da proteção. Olha, bem novo, lindo. Tem a chave aqui de on e off, que é um negócio que eu não gostaria que tivesse, mas pelo seu preço a gente não pode estar reclamando. E botar o cachimbo aqui. Aqui no cachimbo. E galera, esse aqui é só o unboxing. Eu vou fazer o vídeo agora fazendo o teste dele das frequências. Eu vou gravar a voz. Agora eu tô gravando a voz com o microfone condensador. Vocês já vão estar tá notando a diferença no próprio, no próprio vídeo pela voz. E também vou estar tá gravando aí... Um pouco de violão para vocês entenderem como funciona no instrumento. Vamos lá? Bom, galera, esse é o microfone. Estou utilizando ele agora para captar minha voz e eu vou ler um pouco das especificações do microfone para vocês e falar o porquê eu decidi comprar esse microfone. Bom, o microfone é dinâmico e cardioide e tem a chave de ligar e desligar. Esse microfone é feito para vocais e instrumentos. E por que eu decidi comprar ele, galera? Bom, por quê? Eu queria pegar um Shuri SM58, só que o preço dele o original é muito caro, você encontra muita cópia por aí, por um preço muito mais baixo, e quando você vai usar não é a mesma coisa, então eu falei, não vou pegar um Shuri, porque eu posso pegar um usado, e ainda tem risco de eu pegar um falsificado. E eu li na internet sobre esse... Esse microfone, o P3S Dizendo que era muito bom E eu já tive alguns equipamentos da KG E eu comendo, recomendo E confio muito nessa marca Então ó Como vocês podem ver é o teste Agora vamos testar com o violão